uma biblioteca para se trabalhar com efeito parallax, que é realmente bem leve e muito fácil de mexer. Trabalhar com horários e localizações, principalmente em fuso horários, nunca foi tão fácil. E agora você não tem mais desculpas para colocar um player de música HTML5 no seu projeto. Tudo isso agora no DPW Expo. Relax é uma biblioteca JavaScript para parallax, é uma biblioteca muito pequena, somente 1021 bytes, ou seja, menos de 1k, feita em JavaScript puro e, como é possível ver na tela, apresentando resultados muito bons. Sério, olha que coisa bonita, vamos até voltar aqui, olha que coisa bonita. Seu uso é muito simples, bastante simples mesmo e o que dá aquele chan na biblioteca ela pode ser controlada através de data atributos. Veja bem aqui especificando a velocidade da rolagem do parallax. Muito bom, excelente mesmo. Dando uma olhadinha aqui no GitHub é possível novamente ver a simplicidade de seu uso, simplesmente ele se especifica qual é o elemento que será usado, no caso uma classe, e quaisquer elementos que tiverem essa classe entrarão no Parallax. Como visto, é possível controlar através dos data-atributos, dando esse efeito de múltiplas velocidades, o que realmente dá impressão do Parallax, além de algumas outras opções para refinar o efeito Parallax. Dando uma olhadinha no GitHub, você vai conhecer todas essas opções e, com certeza, ficar com vontade de usar o RELAX. SpaceTime é uma biblioteca para se trabalhar com datas ao redor do mundo. Já começa bem com um slogan bem chamativo. O mundo é grande, mas essa biblioteca é bem pequena. Excelente! Aqui nesse mapa interativo é possível ver o horário em São Paulo, e clicando o horário em Chicago, agora quantas horas em Denver e assim por diante. Embora esse mapa de São Paulo aqui não é muito bem como eu me lembrava, mas tudo bem. Sua instalação e uso são muito tranquilos, simplesmente iniciando uma variável com spacetime e passando valores os que você quer trabalhar. É possível dar um get in time, é possível trocar de localização, ver que horas são e assim por diante. Também é possível usá-lo com npm e fazendo a mesma coisa. Aqui um exemplo um pouco mais rico, estipulando-se uma localização e uma data e a partir disso pegando diversas informações do que foi especificado naquela variável. Então temos aqui a data, o nome do mês, o ano se está ou não em horário de verão, um offset de horas, enfim. Pegando outras informações também, como a data, a hora... E também trocando a localização. GoTo, API Fantástica, simplesmente trocou de localidade e a partir dali é possível obter todos os dados. Um pouco mais abaixo, é possível ver as opções que a API oferece em métodos principais, getters e setters e utilitários. Da próxima vez que eu precisar trabalhar com datas e horas, principalmente o fuso horários, com certeza vou recorrer ao spacetime. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força, e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. Amplitude.js é um audio player em HTML5 para a era moderna. Logo de cara, já é possível ver um demo aqui para ver do que ele é capaz. Olha aí a musiquinha. Aqui uma playlist. Vamos aqui colocar outra para tocar. É possível controlar o volume. as opções padrão de players, enfim, ele serve para facilitar o uso de players html5 e possui todas essas características, é flexível, eficiente, suporta múltiplas playlists, tem hooks customizados, touch friendly, que é muito importante, e é possível ser usado até em live streams. Vamos dar uma olhadinha aqui no github, e veja só, suporte a iE11 e o IED. Muito bem, aqui uma indicação para usar um CDN padrão hoje em dia e um rápido exemplo de como é um JSON para se colocar músicas no Amplitude. Olha que moleza, nome, artista, álbum, URL e a fotinha da capa. Mais fácil que isso, só se fizerem para você, hein? A documentação dele é completíssima, veja só a extensão, o detalhamento dessa documentação. Vamos pegar aqui aleatoriamente, porque é muito grande, mas só para a gente ver: Song Objects e o que é possível aqui pegar de cada música. Veja bem: callbacks para cada segundo da música. Dá para fazer muita coisa interessante com isso fazer um tracking, mandar um analytics personalizado, enfim. Esse player é excelente e o Amplitude.js pode e deve ser usado sempre que você tiver a necessidade de um player HTML5 no seu projeto. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.